Se no período escravocrata não tínhamos direito à terra, saúde, educação, a ser humanos, na atualidade isso é mantido pelo racismo em todas as suas facetas. No que tange ao racismo ambiental, as populações originárias e negra necessitam sair desse patamar de violência e desigualdades mantido há tantos séculos. Em se tratando de justiça climática, a pergunta é: para quem? faça urgente uma luta coletiva contra o racismo, a expropriação de direitos. Continua a manter consequências do colonialismo, neoliberalismo e globalização. Vamos, vamos todas, todos e todos juntos por uma sociedade antirracista. Vim aqui convocada para falar um pouquinho sobre racismo ambiental. E aí acho que a gente fica pensando assim, nossa, tem racismo de tudo quanto é tipo hoje em dia, e yeah. é, né, porque se a gente for racializar as questões, a gente realmente tem problemáticas, tem situações em todas as questões pra gente falar, e aí a gente vem aí fortalecendo um termo que não é novo e que entrou aí na onda recentemente, graças à movimentação dos, dos, dos e à pressão né, dos movimentos negros e movimentos indígenas e quilombolas e começam falando um pouco sobre isso inclusive de que essa foi a primeira vez né a gente está na 26 sexta é, encontro né, comissão ainda da COP e é COP 26 e essa é a primeira vez que o Movimento Negro e Quilombola participa fazendo uma fala de uma maneira mais efetiva, né? O Movimento Negro e Quilombola Brasileiro. E a ideia é sempre fazer uma pressão para que os governos cumpram metas que eles se comprometem junto à ONU, né? Então, tem esse essa movimentação, então a partir de agora com o racismo ambiental, tem essa consciência de que existe aí um recorte, existe aí uma especificidade, existe uma necessidade, e aí os governos, né, nesse evento, que é um evento super importante, os governos começam a se comprometer com algumas metas, com algumas mudanças, com algumas coisas, então a intenção é fazer pressão nos governos para que eles cumpram essas metas, né, porque lá acontece tudo no papel e a gente precisa que aconteça efetivamente no dia-a-dia. Dia. É, em outra roda de, de conversa e de estudos recentemente, a Ana Cortá falou uma coisa super interessante que foi a gente não tem como falar de problemas ambientais sem falar de desigualdades, sem falar de desigualdade social. A gente precisa entender de uma vez por todas que a gente precisa avançar nas pautas e que as pautas são interseccionais. Então, quando a gente fala de uma coisa, a gente também fala de outra. E a gente precisa, o que a gente precisa exercitar é a nossa perspectiva do olhar. Então, se a gente está falando de uma questão racializada, a gente precisa exercitar a perspectiva do olhar racializado, para daí, então, a gente avançar nesse assunto. Bom, racismo ambiental está dentro de uma perspectiva da negritude, né, do, da, das pessoas pretas e que é, são impactadas por essas mazelas é, do meio ambiente e mazelas que são causadas muito pelas pessoas que movimentam a economia. Naturalmente. A gente tá falando no final das contas que todas as mazelas vêm do nosso sistema econômico e que tendem e tensionam para que as coisas aconteçam da maneira como lhes convém. Como diria minha mãe, quem pode mais chora menos. E isso é uma realidade muito cruel, muito triste. Mas a gente precisa lembrar que a gente é maioria. Né? nesse país, nessa população, e isso precisa começar a significar alguma coisa. Mas voltando ao racismo ambiental, o que é de fato um racismo ambiental é a questão da gente ter uma negação de direito à cidade, às pessoas que na cidade vivem, que na cidade estão. Então de novo, a gente volta por uma situação política muito mais do que especificamente, necessariamente ambiental e a gente precisa entender direito à cidade também como uma questão social e, e aí todas as derivações disso. Então, a gente precisa ter esse olhar macro e holístico sobre todas as coisas para que a gente possa conseguir atuar e nas coisas inseparadas, né? A gente tem que entender o todo, olhar o todo, e aí a gente ir costurando uma ponta na outra pra gente chegar e avançar em tudo que a gente quer. A gente não consegue separar uma coisa da outra, sobretudo quando a gente tá falando de racismo ambiental. Então, a gente tá falando de racismo ambiental, e a gente tá falando de direito à cidade, e a gente tá falando de segregação da cidade, e a gente tá falando de vários outros assuntos que a gente já vem debatendo, já vem falando, já vem requisitando, já vem, é, enfim, lutando há muito tempo. Né? E agora a gente está falando também de racismo ambiental. E a, a intenção da gente falar de racismo ambiental é da gente deixar evidente de que existe uma população que é mais vulnerável, que é a população preta, e por isso ela sofre os impactos desse meio ambiente destruído e descuidado que a gente vive. Então, a gente está falando de populações que tem que ter acesso a água de rios que estão poluídos, a gente está falando de população que tem que viver em um país, em cidades, em estados que não tem saneamento básico, por exemplo. E isso tudo tem impacto direto na saúde das pessoas. Sem falar das distâncias que essas pessoas têm que morar, do, do lugar de trabalho que elas vivem, do tempo de, de deslocamento que elas acabam gastando, o impacto que isso tem na sua qualidade de vida. E aí eu trago aqui um outro ponto do racismo ambiental que é fundamental da gente pensar e exercitar pensando logicamente nessa perspectiva preta afrocentrada. É, a gente precisa começar a aceitar, a entender e a defender as terras quilombolas, porque se a gente está falando de racismo ambiental, a gente tem uma solução <risos> que é fantástica, que são os territórios quilombolas, né? Então, as terras quilombolas são, na verdade, a melhor... Política, o um melhor combate, por exemplo, ao racismo ambiental. Se tem um lugar que é amigo do ambiente, são as terras quilombolas. A gente está falando, quando a gente fala de terras quilombolas, a gente está falando de política de desmatamento zero. A gente está falando com isso também de controle de aquecimento global. Então, se tem algo que precisa ser defendido, são essas terras quilombolas nessa perspectiva do racismo ambiental. E aí, infelizmente, a gente tem o dado de que desde que iniciou esse governo ou desgoverno que estamos vivendo, infelizmente, apenas três territórios quilombolas receberam a sua titulação. Então... Esse apanhado aqui é um apanhado para dizer que a gente tem urgência de tratar desse assunto, assim como a gente tem urgência de tratar todos os assuntos relacionados a direito à cidade. E do ponto de vista e da perspectiva preta nesse sentido de racismo ambiental, a gente precisa defender com mais veemência e com toda a força que a gente tiver os territórios quilombolas, os territórios indígenas, os territórios dos povos originários. É, na minha opinião, assim a gente consegue avançar talvez um pouquinho nessa pauta.